Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, um Chá com o nosso novato da moderação dessa vez. Ele que mora em Aracaju, Sergipe, nunca jogou VD, e eu acho que isso é uma novidade, eu acho que nunca tinha tido um moderador do VD anteriormente que nunca tinha jogado. Seja bem-vindo, senhor Danilo Nunes. Muito obrigado, realmente nunca joguei VD, provavelmente nunca vou jogar, quase que o Vinícius jogou essa temporada, né? então eu ia ser o único moderador, mas ele também não, nunca jogou, né? Só criou o jogo. É, pois é. Olha, é verdade, o VD nunca jogou. Ah, mas o VD é... <risos> Enfim, é, é, outra, é outra história, né? Bom, gente, é, papinho com o Danilo vai ser bem legal também, tem muita coisa para conversar. Danilo já tem muita experiência aí com outras moderações, a trajetória dele no mundo dos jogos é bem interessante, então tenho certeza que vocês vão gostar também. Bom, é, propaganda feita, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações continuarem bem informados aí sobre essa, essa, essa comemoração de 10 anos do BD. Danilo, primeira memória que eu tenho com você é, no mundo dos jogos, a gente jogando Gangster. Sim. Sim e eu sempre te achei, é uma coisa que eu acho que é uma, é uma característica sua que eu acho que ainda é, persiste eu sempre te achei muito intenso, muito dedicado, muito é, que você realmente se entrega para as coisas que você está fazendo assim. é, às vezes até um pouco intenso demais assim. é, é meio que uma obsessão, geralmente sim, e, e essa característica que eu observei lá é, no jogador Danilo? Você acha que o moderador Danilo tem também? É, é, é diferente? Dá para comparar? Sim, por mais que seja a minha primeira temporada aqui no VD, né? quem sabe vão vir muitas por aí, é, eu já moderei outros jogos e você bem sabe como é. Então eu senti, quando eu moderei outros jogos, que eu meio que me entreguei mais, no sentido de estar mais o tempo todo vivendo o jogo, do que quando eu de fato joguei alguma coisa. Então isso que você observou realmente é uma característica que aqui no VD estou tentando pode dar porque todo mundo é costuma falar que tantos jogadores como todas as pessoas envolvidas no processo do VD tornam as coisas assim muito grandes como a gente já conhece ou então muito intensas profissionais. Então estou tentando é, não ir no modo full obcecado para também eu conseguir viver outras coisas é, na minha aliás, vida. Tá, eu vou chegar lá ainda, mas você está fazendo tanta coisa também que eu acho que dissipa um pouco a energia que você dedica para cada um dos seus projetos, né, amigo? Isso. Também eu tem tô... isso. É, fala um pouquinho da sua chegada, como é que você descobre o mundo dos jogos, como é que você... É, enfim, né um pouco de, do Danilo para quem não te conhece, assim. Para quem está tendo a primeira experiência com você agora no VD. É, talvez vocês escutem alguns bebês chorando aqui em casa, porque o pessoal tá na, acabou de nascer um bebê aqui na família, mas enfim. É, eu sou um fã de survival, então foi assim que eu entrei nesse mundo dos jogos. Eu acho que é um processo natural para muitas pessoas, então eu comecei comentando as temporadas no Twitter mesmo, é, a Ana Paula tinha um blog, que é o blog que hoje eu ajudo... Não é o blog que hoje eu ajudo ela, mas foi onde começou a ideia. E eu comentava no Twitter, então o pessoal fez um jogo no Twitter. Foi a primeira vez que eu joguei um Survival. E um dos participantes lá, é, que é o, o Fê, o Fernando, ele me apresentou o mundo dos jogos. E aí foi aí que eu entrei. Na época foi a, a primeira temporada que eu acompanhei, foi o TW... É, de Israel, eu acompanhei desde a apresentação dos participantes, e foi ali que eu já comecei o um modo obcecado, né, que você falou, obsessivo. Na plateia eu não conhecia ninguém, e aí eu já fazia, é, já comecei a fazer gifs, fazia posts, fazia tudo sem, tipo, sem nunca ter trocado ideia com ninguém, e até, na época, me confundiam com um fake, que porque já era uma... É, digamos assim, estratégia utilizada pelos jogadores de cri criar perfis. Não, eu não entendia bem, né, mas é, algumas pessoas vieram pedir foto minha e um dos detalhes que a maioria das pessoas que me conhecem sabe é que eu não apareço muito, né, é, inclusive <risos> essa entrevista de vídeo foi meio que um grande passo, mas foi assim que eu entrei no mundo dos jogos, né, eu acompanhei o TW, Israel e aí depois eu pude jogar uma temporada lá, que foi Sertão, e aí foi que eu Passei também a acompanhar o VD, que foi. O começo foi em Amazonas, que aí foi a temporada do que da Bia, que foram as minhas é, as pessoas que eu fiquei mais próximo daquela temporada. Também tinha a Gabi. E isso tudo foi. Quer dizer, esses outros jogos que você jogava sem ser survival foi mais ou menos na mesma época? Ou você Sim. foi mais ou menos na mesma época? Foi nessa época. Nessa época eu joguei no Twitter um jogo. Daí eles me apresentaram aqui o mundo dos jogos. Eu pude jogar no Telegram também nessa época. E eu joguei um jogo lá. E aí eu joguei o TW, é, que foi Sertão. E aí também participei mais efetivamente do VD em Amazonas, que foi quando eu fiz até é, umas especulações de quem ia estar no cast, mesmo sem, <risos> mesmo sem conhecer ninguém. Eu acho que o pessoal devia me achar insuportável, né? Eu é, me meti mesmo no jogo, que é uma coisa que hoje eu abomino. Às vezes eu ajudei alguns participantes. Posso ser que sim, posso ser que não. Então, foi mais ou menos isso. Muito bem. Bom, você falou dos seus GIFs, amigo. Seus GIFs, realmente, para quem nunca viu, os GIFs do, do Danilo são, tipo, icônicos. Ele faz desde GIFs. É, pegando recortes do, do vídeo de abertura das pessoas até alguns gifs aí que, que são usados a temporada inteira meio que viram meio que memes da, da temporada. É uma coisa que você pensa em incorporar no VD ou, ou você acha que a demanda não vai te deixar trazer os gifs para o VD? Ou se der vontade você vai fazer? Como é, que, como é que vai ser? Então, é um pouco complicado da posição de moderador implementar os gifs da forma como eu usei, porque... É, por exemplo, agora eu tinha um amigo que estava jogando, eu fiz um GIF para ele ontem mesmo, e aí a pessoa não gostou muito, porque talvez aquele GIF fosse dar alvo para ela de alguma maneira, mesmo sendo uma brincadeira. Então eu imagino que, como moderador, se eu fizesse um GIF para um participante, porque aquele episódio foi sobre ele, da maneira que ele foi mais Good view, ou ele usou um ídolo ou alguma coisa. Ou os outros participantes não eu gostar muito porque eu estava dando algum destaque. Isso pode servir como um argumento do júri, da pessoa ter sido protagonista da temporada. Então, talvez, a implementação do GIF, como eu uso, nas normalmente não seria o ideal, né? Mas, a... talvez, a gente tenha algumas ideias para a de Páscoa que possam ser interessantes. Mas, por enquanto, eu acho que não. Sabe, né? Bom. E aí, você começa, então, como plateia... É, lá no TW Israel, aí você começa a acompanhar os jogos, logo depois você joga Sertão. Quando que começa a surgir essa vida de moderador? Porque hoje, assim, você tem uma vasta experiência como moderador. Quando que começa. Quando que começa a surgir convites, o interesse? Quando que você vai se metendo nesse trabalho também de moderação? Tá. É, eu acho que o princípio foi eu estar por trás do blog de Survival e da comunidade que acabou agora sendo a principal. Antes era Survival Downloads, né? Quando eu entrei nesse... É, tipo, na época de Israel e tal ainda existia e era bem ativa. Mas o fato de eu estar por trás do site, ajudar a Ana e ajudar o Tiago foi o que deu o indicativo de que talvez eu fosse uma pessoa que fosse organizada. Mas realmente a, a pessoa que deu a carreira, digamos assim, me deu uma carreira foi o Zean, e o PH e o gel e o Kevin, e, e, do TW, quando é, eles me chamaram para moderar Jamaica, devido tanto às minhas participações no TW, como em outros lugares. Eu acho que é, eles viram que ou eu poderia agregar tanto no, no sentido das artes, que era uma coisa que eu fazia lá, como também em, em ser uma pessoa que acompanhou o ciclo, estava né? acompanhando o ciclo desde sempre. então eu acho que eles me deram essa oportunidade e, consequentemente, os outros projetos também fizeram é, o Kaique, que no caso eu acho que foi a principal, é a principal pessoa, a, a pessoa mais próxima de mim na moderação hoje em dia, é, confiar em mim para me chamar para ajudar no VD. A sua primeira experiência moderando, então, foi o TW Jamaica? Não, eu, eu tinha moderado no Telegram antes. É, mas o processo é bem diferente, né, do, da moderação, de moderações do Facebook, de moderações lá, porque, por exemplo, lá a gente não te, eu não tinha contato com os participantes, por exemplo, e aqui, é, quando a gente modera, a gente tem contato com os participantes basicamente do começo ao fim. Lá só uma ou outra pessoa fica responsável por ter esse contato com eles, então, por isso que é, eu não considero que seja <risos> é, a mesma coisa e também basicamente as maioria, a maioria das pessoas do Facebook não acompanha nada do Telegram, infelizmente, porque lá tem outros processos que são até interessantes e podiam ser implementados aqui. Sim. É, eu acho que é, é um mundo também que o pessoal do Facebook desconhece, eu mesmo assim não conheço quase nada do, do universo do Telegram. tem A gente viu a edição do Survival Brasil também que trouxe jogadores de diversas plataformas diferentes, e assim, cada plataforma, os jogos são muito diferentes. Acho que, inclusive, é, a gente podia pensar uma forma aí como coletivo de de, de dialogar mais, né? De trazer, ver o que, que é interessante de um lugar para o outro. Você acha que é possível esse, esse esse diálogo? Você acha que há esse interesse? Você acha que é possível? Não, eu não acho que há o inter... Eu acho que há o interesse, para ser sincero, de nenhuma das partes principalmente por várias conversas que tiveram recentemente, né, nos grupos e tal, e eu não acho que é uma coisa que possa ser feita, é, assim, tipo, de um dia para o outro, no máximo o que vai acontecer é, com, conforme os anos, as pessoas que jogam lá vão jogar aqui, ou alguém que joga aqui vai jogar lá, e isso vai meio que fazer o... o as barreiras quebrarem, né? Porque aí uma pessoa vai ter uma experiência legal aqui e vai recomendar para o pessoal de lá, mas essa é uma rivalidade que existe de muito tempo atrás, né? Tipo, desde a Survival Downloads, que tinha aquelas enquetes onde você podia votar em um participante ou outro, aí o pessoal do Telegram costuma gostar de um tipo de participante, o pessoal que acompanha no Facebook gosta de outro tipo, então são pequenas é. coisas que contribuem para essa rivalidade, né? Que loucura! Bom, enfim, né? É, mas eu acho que isso que você falou faz sentido, assim, em, porque hoje em dia tem uma migração bastante intensa, assim, de pessoas de lá que jogam aqui, algumas pessoas daqui que também têm experiências em outras plataformas. Acho que a gente acaba bebendo um pouquinho e, e trazendo uhum. um pouquinho do que, do que, do que dá para ser feito. É, você começa a acompanhar o VD, então, na temporada de Amazonas, né? Desde Amazonas uhum. para cá. Você sempre acompanhou o VD de perto? Quer dizer, essa perspectiva de um dia moderar o VD passou pela sua cabeça em algum momento? Não. É, não? Não, não passou pela minha cabeça a perspectiva de moderar e nem é, de jogar, para você ver, falar a verdade. Assim, Quando eu estava lá em Amazonas e joguei Sertão, eu já vi que não era para mim jogar, sabe? Não é uma coisa que... Tipo, eu joguei porque eu era fã do Survive, queria saber da experiência, só que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de dar parte, que é o essencial de ficar falando o tempo todo com as pessoas, e aí eu tenho essa esse depósito emocional durante o jogo, então eu já vi que não fazia parte de mim jogar. Eu até tenho vontade, em algumas temporadas de me escrever, porque é sempre... um trabalho da moderação aqui é muito perfeito, tanto aqui como no TW, mas, tipo, todas as artes, os projetos que a gente vê eles fazendo, as inovações, então, eu até tive vontade de me inscrever em Serra Leoa, eu acho, e em Romênia. Só que em Romênia o, o, o tema meio que barrou que eu me inscrevesse, porque eu não gosto de nada assim de terror, e eu sei que a temporada nem era de terror, mas já é terror suficiente para mim. Então, eu não tinha perspectiva nem de jogar, e muito menos de moderar. Mas assim, eu sempre fui de ajudar quando possível, e aí, como eu tinha contato com alguns moderadores, aí eu ajudei em uma coisa ou outra, mas assim... Eles já tinham oito moderadores, nove moderadores, não sei quantos, então eu achava que eles não precisavam de ajuda, porque estava tudo tão é, perfeito, então aí agora que o pessoal teve que embarcar em outros projetos na vida pessoal e a moderação meio que esvaziou, talvez eu até pudesse imaginar que eu poderia ajudar, mas eu sei que tinha várias outras opções também para é, cobrir esse espaço. Hum. Ah, e é Serra por que você não se inscreveu em Serra Quase que a gente jogou junto, então, essa Serra Fomos demorar muito <risos> tempo pra jogar. Ah, eu não me inscrevi em Serra porque tinha acabado de sair é, do... De, de T.W. Sertão, né? E eu imaginava que algumas outras pessoas de lá iam querer jogar o VD, então eu queria evitar de jogar com as mesmas pessoas de novo, porque no Twitter ou no WhatsApp, que era... Onde eu comecei, de fato, e no Telegram, é meio comum a gente jogar com as mesmas pessoas e não é uma experiência tão legal também. Porque jogar com amigos ou conhecidos é, deixa tudo um pouquinho mais pesado, né? Então, acabou que nem tinha tantas pessoas, só o Clay, né, eu acho, que tava na temporada. Então, nem teria sido algo tão relevante. E eu também não sei se seria chamado, né? É. <risos> Bom... Sua história no TW, então, você modera Sertão, você joga Sertão, logo depois você entra para moderação em Jamaica, você sai da moderação para voltar para jogar o All Stars Holanda, e aí depois você volta para moderação é, agora para a próxima temporada, que estão dizendo aí que é a última, mas eu não acredito não. É, quem sabe, né? Quem sabe. É, como que foi essa, essa experiência maluca de ficar indo e voltando de jogador para moderador lá no TW? Então, assim, a, o convite para moderar a Jamaica foi meio inesperado, porque é, eu não sabia que eles também estavam precisando de moderador, nem nada. Então, quando eles me convidaram, eles perguntaram se eu via problema, né? Que provavelmente eu seria chamado para jogar o All Stars e que isso iria, talvez, me prejudicar, né? Mas eu, eu não vi problema, eu não sabia se eu ia jogar de fato, porque... Como muitas pessoas sabem, eu sou meio traumatizado <risos> com jogar. Mas assim, gente, quando eu convidar vocês, fiquem tranquilos, a temporada vai ser leve, vai ser divertida. <risos> entendeu? <risos> Não levem em consideração <risos> os meus traumas. quem Queima! Ah. Então, é, a experiência de moderar para mim foi mais desgastante do que de jogar. Porque é como se eu estivesse sendo responsável por 24 pessoas de uma certa maneira, então, é... mas a experiência de jogar depois de ter moderado, para mim, não fez tanta diferença, não. Assim, Não sei se o pessoal achou isso relevante ou não, mas para mim não fez tanta diferença. Agora, o problema realmente foi é, eu estar sempre, de alguma forma, é, investindo meu tempo nisso. né? Foram um ciclo inteiro, basicamente, acompanhando ou... A, ajudando as pessoas, né, em Catalunha também fui bem presente, eu acho que a temporada que eu menos acompanhei foi Last Chance é, do TW e no VD a temporada que eu menos acompanhei, eu acredito que foi Serra Leô. <risos> então... É. é isso. Bom, mas vida de moderador é isso, amigo. Você falou de, de se dedicar aí tipo, no ciclo inteiro, se, se você continuar nessa, nesse, nessa sua pegada aí, porque agora hoje você está moderando, além do TW e do VD, o piloto também, né? Tem mais alguma moderação? Você continua moderando no, no Telegram também ou não? Não, o, o Telegram tá meio parado porque o pessoal deu um tempo depois do All Stars e a gente tá esperando outras pessoas também se recuperarem. Então, são essas as moderações que eu tenho. Tem outros projetos em relação ao Survival, que é o Blog e o Blindcast, mas são projetos que eu já tinha antes, né? Isso. Muito bem. Bom, falando então, já que você está traumatizado, então, e falou que os jogadores não precisam ficar traumatizados por você, <risos> é. qual é a que dica que você daria para os jogadores para que eles saiam de uma forma, tipo, tranquila nas temporadas? Primeiro, nunca dê a sua imunidade para ninguém. <risos> Não vale o desgaste, sim, sinceramente. Sim. Acho que essa é uma dica boa. Não voto em ordem alfabética. Eu tô E, do... <risos> eu, tô... e eu acho que... Cara pop, é, é sempre tentar ser um pouco... Um, um, respeitar muito os seus limites, porque cada pessoa tem o seu limite e ser claro com as outras pessoas em quais são os seus limites. Porque tem muita gente, por exemplo, que eu vejo que nos primeiros dias meio que faz social 24 horas e as pessoas se acostumam com aquele tipo de agenda, digamos assim. né Então, quando você quer voltar ao normal, as pessoas meio que acham estranho você não estar lá 24 horas disponível como você estava no começo, porque... No começo você achou que era importante fazer as alianças e tal Então acho que é respeitar seus limites Comunicar bem com as pessoas E procurar pessoas que estejam na mesma vibe que você Porque se não acontecer isso, não vai rolar Mas assim, especialmente para essa temporada Eu acho que ninguém deve me escutar, dica nenhuma Porque todo mundo que vai estar na temporada Como já tem dito aí, eu espero, são retornantes Então já são bem, muito bem preparados para lidar com todos os tipos de coisas então só resta boa sorte e tentem se divertir só pra Aproveitem. Pra o, o nosso público com piada interna essas referências aí que, <risos> que o Davi deu né na, na última na última temporada que ele jogou que por sinal eu também joguei que foi o TW Land All Stars o Danilo deu a imunidade dele para um outro participante e votou em ordem alfabética em mim, e eu fui eliminado, só para vocês entenderem, Ai. essa cara dele que nem queima de falar isso aqui no meu próprio chá. Ah, Boa. eu acho que se tivesse uma dica mesmo para dar é tentar se aproximar de pelo menos uma pessoa, né? assim uma pessoa que você vai levar depois da temporada porque pode ter sido um desastre que for a temporada assim em termos emocionais e tal ou que você saia traumatizado mas se você saiu com pelo menos uma amizade nova ou várias no caso já você já saiu com um saldo positivo mesmo não vencendo não sei que todo mundo é bem competitivo nesse mundo né mas no meu caso o que realmente valeu foram as pessoas que eu pude é, trazer no caso a Késia que foi, nas duas temporadas foi alguém que eu me aproximei muito, mesmo nós dois não saímos de falar com ninguém, basicamente. E, e tem várias outras pessoas, o Alex, etc. Muito bem. Bom, a gente pode esperar que vai acontecer a mesma coisa aqui no VD? Que em algum momento esse moderador vai jogar? <risos> eu acho bem difícil, realmente. Especialmente porque eu entrei na moderação né, também. Então, eu acho que eu realmente passei do tempo. Se fosse para jogar, eu teria que ter jogado lá por Romênia ou... Serra Leoa, talvez. Você sabe que isso não existe, né? Você sabe que já teve <risos> vários moderadores que já jogaram depois que moderaram, né? A Thaís, o Dudes. Uhum. É, quem sabe, não vem aí. Quem sabe, mas acho difícil. Outra coisa, e outra coisa também, outra coisa. Não foi um não definitivo, né? Foi um acho difícil. Acho difícil pode ser que aconteça. Fica aí, VD, a dica. Quando vocês estiverem mais tranquilos, não foi <risos> de temporada no ano, Convida ele, que aí a página dele vai ficar completa. Aliás, você vai ajudar na Wiki do BD também? Ou... Ah, eu, eu espero, porque era uma coisa que eu gostaria de ter feito no TW melhor, porque era uma coisa que eu me divertia fazendo realmente, buscando as informações, porque isso era, querendo ou não, a forma que eu entrei no, no mundo dos jogos, né? Eu procurava as informações, fazia as posts, trazia alguns detalhes, eu queria ter feito mais isso, mas como a minha maior obrigação lá era da parte das artes e isso é uma coisa que demanda muito tempo, é, eu não pude me dedicar tanto quanto eu gostaria, né? E aqui eu acho que eu vou ter mais tempo, talvez, para ajudar. Não sei exatamente como é, o Yuri ou o Kevin vão estar, que são as pessoas que lidam melhor com o Wikia, mas eu espero que eu tenha é, mais oportunidades de fazer isso. Eu já fiz a página lá da Ilha de Páscoa, então quem sabe, né? E aqui eu também não preciso me preocupar com as artes, porque o tô está arrasando em tudo, está tudo tão lindo, vocês não perdem por esperar. Muito bem. Bom, como é que você gerencia seu tempo, amigo, com essas moderações todas que você tá com seus projetos? Como que você consegue dar conta de tudo? Então, esse é um problema que eu trouxe para minha vida de novo em Holanda. Né? Eu estava com tudo organizado, realmente, eu tinha mudado de trabalho bem perto da época, e foi uma coisa que eu pesei antes de in, entrar para jogar, e foi uma coisa que eu pesei aqui na hora de aceitar é, o convite, né, quando me, o Kaique me sondou, é, eu fiz questão de dizer que eu não poderia ajudar em artes de novo, porque era uma coisa que ia tirar muito tempo meu, eu não sou tão rápido assim como eu vejo o Douglas fazendo uma, mil coisas em uma noite só, então, eu tive que setar um limite nesse sentido, então, eu costumo me organizar mais assim. Eu agora, com todos esses projetos, eu comecei a sentir a necessidade de realmente definir os limites de tempo que eu posso dar para cada é, projeto, é, ter um, um, o meu limite meu dia de trabalho bem definido, porque também eu tenho uma flexibilidade. Então, acaba que se a gente tiver uma reunião, uma necessidade, eu consigo mudar esses horários e até, uma certa forma, com uma cer certa facilidade. Então, é mais... Nesse sentido. Às vezes não dá para fazer, realmente, em uma coisa ou outra. É, eu acho que o, os projetos que eu mais deixei de lado foram de Survival a, atualmente, até porque não tá tendo temporada. Então, é mais nesse sentido. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente do, da sua entrada na moderação. Como é que foi o convite? Como que, como que você recebeu o convite? Você aceitou de cara? Você ficou surpreso? É, como foi a é. abordagem? Como é que foi a... a... Eu meio que dei um spoiler né, durante toda a conversa, mas eu fiquei realmente surpreso porque eu, eu nunca realmente imaginei que é, deveriam iriam me convidar. Eu acho que o que proporcionou isso foi o Kaique ter entrado para a moderação do piloto, que é outro louco que também está em várias <risos> moderações por aí. Então, a, acho que a gente pôde trabalhar um pouco junto e isso deu... É, mais detalhes ali de como seria eu dentro de uma moderação. Então, ele me sondou se eu poderia ou não ajudar no VD, e acabou que eu falei, como eu falei aqui, eu disse que ter, eu não poderia ajudar tanto quanto eu gostaria, é, se eu tivesse um dia todo para dedicar ao VD, mas se o que eu poderia oferecer fosse suficiente, eu ajudaria com a maior felicidade, né? Eu também... É, falei com os meninos do TW para ver se teria algum problema, se a gente teria a temporada por agora ou não. Então, foi foi só isso. assim. A surpresa veio, eu não aceitei não aceitei de cara. Eu também achava que, como o Kaique falou, era só uma possibilidade remota. Ele não me deu certeza no começo, ele só veio entender se eu me animaria de ajudar ou não. Então, foi, foi assim que aconteceu. E aí, depois, o convite veio e os meninos foram super receptivos comigo, então eu estou bem tranquilo. Legal. Bom, você falou que você gosta de fazer a Wii, que é uma coisa que você pretende é, mexer no, no VD. Você falou que você não quer mexer com as artes, porque dá muito trabalho e você não é tão rápido assim? É, não é nem só por isso, né? Mas, assim, a gente tem um nível tão elevado das artes do VD que eu falei até pro Kaique, né? Eu ia me sentir muito pressionado se, por exemplo, eu tivesse que é, manter esse nível que o Douglas colocou e o Samuel também bom, então bom. É, tem Vou falar isso que também. não tem demanda para arte também no BD nesse momento né? <risos> é, é, mas o que que quando o Kaique te chama ele te chama te propondo que você ajudasse em que assim em quais áreas do BD que você é convidado para para mexer mais ele falou sobre isso ou não era tipo ajuda no que você puder como foi é pelo... Não houve um, um, não tem um convite formalizado assim, ah, você entrou para fazer isso, porque eu acho que nenhum dos meninos tem é, um cargo oficial, eu acho que o mais, a pessoa que tem mais isso é o Douglas e o Samuel, porque basicamente oh, eles fazem é. as artes, como a gente está falando, mas o, o restante, pelo que eu entendi da moderação, tem é, essa variedade de funções, né? Até mesmo o Douglas, quando ele falou aqui com você no chá, ele falou que ele não é responsável apenas pelo departamento artístico, digamos assim, né? Então, ele falou que já contribuiu de diversas outras formas e que ele gostaria também de contribuir em outras maneiras, só que todo mundo tem um tempo limitado. Então, quando o Covid veio, não teve essa é, especificidade no que eu iria ajudar. Uhum. Mas o Kaique falou que a... a ajuda que seria mais, assim, fundamental, seria estar presente nos dias do jogo, porque os alguns moderadores estão com uma rotina diferente que impossibilita eles de ficarem presentes no dia do jogo. O Douglas, por exemplo, está em outro fuso horário, o Yuri está em outro estado agora, com um acesso mais difícil à internet, então, é, estar presente, postar, acompanhar os jogadores, eu acho que é o que mais eles estão precisando, porque é uma coisa mais de, de ter tempo disponível. Sim. Bom, o Raffling, na entrevista dele, que eu já gravei tem um tempinho, mas foi postada hoje, é... ele disse que uma demanda que ele está nesse momento, e que é uma demanda meio de estagiário, que ele quer despachar para você logo, logo, é o resumo dos episódios. O que, que te parece essa ideia? Então, eu já ajudei, né? Eu acho que eu e o Raffling a gente ajudou na mesma temporada a fazer os resumos, porque o Yuri não estávamos podendo, então era uma coisa que eu já tinha feito. E eu só parei porque eu, eu começou as demandas do TW na época, de Jamaica. Então, talvez eu possa ajudar o Raffling, né? Ele não me falou isso ainda, então tô sabendo só agora. <risos> e é isso. Talvez a gente dividir um em um ou fazer tudo, não sei. Mas é, é uma coisa tranquila que eu gostava de fazer também. E principalmente se os, os jogadores comentam, né? Do que você escreveu, como você escreveu, as coisas. A Mariana sempre comentava, por exemplo, em Bali, eu lembro então é isso é uma coisa é. legal talvez e também está dentro da wiki né isso os episódios eu acho que ele vai adorar ouvir essa parte amigo <risos> ele se mostrou particularmente empolgado de passar os, os resumos para outra pessoa bom é, que mais que eu tenho para falar com você ah tá aí você chega na moderação você aceita o convite e entra como que foi assim? Como que foi a entrada? Quais foram as suas percepções? Tinha alguma coisa que você tinha na cabeça que você se surpreendeu? Como que como que você se sentiu quando entrou pro pro grupo assim? Bom, eu já conhecia a maioria deles por a distância, né? digamos assim. Eu acho que a pessoa que eu tinha menos contato da moderação do VD era o próprio o próprio VD, né? Que às vezes que ele falou comigo era uma mensagem e era isso mesmo. Eu respondia e acabou. Então, é, primeiro, a surpresa de conhecer eles um pouco mais em, em detalhes, mas eu também fiquei surpreso com a receptividade que eles tiveram, né, porque é, são mais pessoas, então é mais difícil você aco acolher alguém quando tem mais pessoas na família, digamos assim, para você, pra pessoa não se sentir tão de fora, então achei que eles conseguiram me acolher bem, o Kaique me é, colocou a parte das decisões que já tinham sido tomadas para para a moderação, a gente fez uma reunião logo depois que eu entrei também para conversar. O pessoal também está muito receptivo com as ideias que eu propus, ou que eu questionei, né? porque é uma, é uma linha tênue ali, né? Onde você, quando você acabou de entrar no lugar, você questionar o que, ou que já tinha sido feito, questionar o que pessoas com mais tempo estão é, propondo, a gente não sabe se como vai ser recebido? né? Porque a gente não conhece como as pessoas trabalham. Então, eu tinha uma experiência no TW, que eles também são maravilhosos. Eu pude basicamente me moderar como se eu já tivesse lá há anos. É, e muitas coisas que aconteceram em Jamaica é, tinham um pouco de mim lá. Então, aqui eu tô sentindo que está caminhando para o mesmo processo. Tudo bem que a temporada ainda não começou, então tá tudo a mil maravilhas. <risos> E é isso, eu acho que o que mais me surpreendeu realmente foi a receptividade de todos, inclusive das pessoas que eu não tinha é, muito conhecimento de como eram, tipo o VD. E é isso, a organização eu já, já imaginava, então não, não posso dizer que era uma surpresa, mas é tudo extremamente organizado e bem profissional, né como todo mundo acha que é de fora. Muito bem. Você, ao lado do Kevin, é o único moderador do VB que também tem a experiência de moderar o TW, que é a outra grande franquia que a gente tem de survival. Tem, tem, obviamente, tem as outras, tem o IF, o Survival Brasil, tem Acho muitas tem, outras. Tem mais tempo, pra, né? Tem mais antigas. Sim. Você acha que. <risos> talvez eu te coloque numa saia justa, talvez. <risos> Mas você acha que dá para comparar a, as experiências? Assim? Você acha que tem alguma coisa que, que dá para. Como, como é, assim? Você acha que é muito diferente estar no TW, estar no VD? É. Dinâmicas muito diferentes? Muito diferente, assim. É água e vinho, praticamente. Eu acho que, em boa parte, isso se deve ao TW. Tem uma moderação mais reduzida. Então, tudo que a gente faz lá, a gente tá, tipo, tá acumulado realmente de várias funções. Então, é, é diferente daqui que as coisas estão mais diluídas na hora da gente executar, ou pelo menos de como eu vi, né eles executando. Então é uma coisa extremamente diferente no sentido de como as duas moderações é, funcionam. né Então aqui, por exemplo, no VD tem o, o luxo, digamos assim, de ter apenas o Kaique, o Raflin, o Samuel ou várias combinações diferentes de pessoas durante o CT. Mas lá, como são apenas quatro moderadores ou três moderadores às vezes, Todos eles precisam estar sempre disponíveis, porque se uma pessoa sair, é meio que você tira 50% da, de todo o trabalho, né? Então, assim, são extremamente diferentes nesse sentido, mas eu acho que as duas franquias conseguem, no final das contas, trazerem resultados excelentes, como a gente consegue ver e é evidente, né? E tem, claro, que eu não posso deixar de falar, a diferença de personalidade entre os membros das duas moderações, né? Que a gente tem que lidar de formas diferentes, porque afinal são pessoas, então... Mas a gente que joga Survival tá mais que acostumado a lidar com personalidades diferentes. É. É exatamente isso, né? E então, eu acho que... E você acha que tem alguma coisa em comum? Tem alguma coisa que você acha que as duas moderações têm em comum? Ou não? Eu acho que o que, o que mais tem em comum é essa dedicação às pessoas que estão na temporada, né? É basicamente uma coisa que você... Se você conta para alguém de fora, ninguém consegue imaginar o quanto aquilo realmente importa para todo moderador, que a temporada corra bem, que as pessoas tenham uma boa experiência. Então, às vezes parece loucura, mas quando a gente vê um jogador dizendo que é, foi a, a, uma experiência ruim na temporada, isso ma machuca a gente realmente, porque a gente não conseguiu atingir o objetivo que a gente está trabalhando por dias e dias, não só são aqueles dias de jogo, mas meses anteriores, como é o caso aqui do VD, que tem essa, é, esse trio de temporadas comemorativas que foram pensadas há anos atrás, como o Kevin tinha a temporada de lendas que ele pensou há anos atrás, que era uma coisa da vida dele, então, realmente, são pedaços de nós que estar sempre na temporada lá, então, acho que isso é o que tem mais em comum entre os dois, e é claro que eu acho que isso é o essencial, e é por isso as duas franquias têm tanto sucesso. Bom. Muito bem. E agora que você já está no time, já viu tudo que vai rolar em Ilha de Páscoa, já está por dentro aí, vai dividir com a gente todos os spoilers. É... Quais que são as suas expectativas aí para a temporada? Você acha que vai ser uma temporada de alto nível? Você acha que o cast está legal? O que, que você está achando de tudo? Bom, eu acho que primeiro eu não posso comentar, comentar <risos> nada, né? dar nenhum spoiler, porque ninguém me... Me autorizou de fato, então Ai, droga. não quero ser demitido antes mesmo de começar é a temporada. Então, eu... tem <risos> com cada um deles, né? E é isso. eu Acho que a temporada vai ser legal. A gente nunca sabe, porque realmente depende das pessoas. A gente pode fazer mil coisas, pensar em mil coisas para é, que a experiência seja divertida para todo mundo, para que a plateia é, goste da temporada e acompanhe, mas no final. São os jogadores que fazem a temporada, isso é fato. Mas eu imagino que pelo cast, que eu já sei é, quem são, e por ser é, uma temporada que você está representando, querendo ou não, alguém que te convidou, que faz parte da história, né um dos três moderadores, eu acredito que tem tudo para dar certo. Então, minhas expectativas são altas. Hum, Sem pressão, bem. pro o cast. Muito bem. Fica aí a, as expectativas altas do Danilo para vocês, arrobaCast, lidem aí com, com elas. Bom, amigo, é isso. Eu acho que se, se você tem alguma, se você tinha alguma experiência que você queria contar, alguma coisa que você queria trazer para a entrevista, pode usar esse momento agora também. É, acho que a gente passou um pouquinho pela sua trajetória, pela sua chegada na moderação, pelas suas expectativas, se você tem alguma coisa ainda para dizer... Esse é o momento, se não, pode mandar um beijo para os seus fãs, que você tem muitos. <risos> Bom, primeiro eu fiquei surpreso de ter tanta coisa para falar, eu imaginava que não teria nada para falar, mas você realmente arrasou na entrevista, pegou coisas que eu nem imaginava que iam ser assuntos aqui. Então eu espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu. E em relação à moderação, eu quero de novo agradecer pelo convite, né, de fazer parte, é, eu espero que vocês gostem de mim durante toda a temporada, que eu é, possa contribuir para que a gente bota a temporada no ar e seja tudo um sucesso. E também agradecer ao Kaique, que foi quem me convidou mais diretamente, mas também falar de todos os outros meninos que eu estou podendo conhecer melhor. Eu sempre gostei muito do Samuel, ele estava em Israel, que foi a primeira temporada é, que eu assisti. né? Então era alguém que eu queria muito conhecer, o Yuri, que foi um fofo comigo quando entrou. O Douglas já falou no chá dele né, que eu tinha uma certa barreira até para mandar uma mensagem. Fiquei vários dias é, cogitando se ia ou não falar com ele na época de Jamaica. Então, é isso. Eu não posso deixar de falar do VD, senão ele vai achar que eu não, ele, que, eu não que, que eu não gosto dele ou que eu não, é, achei ele importante para citar aqui no meu chá. Mas o VD, com certeza, é uma das pessoas mais icônicas do mundo dos jogos, mas... É isso, infelizmente, ele é a pessoa que não tive mais contato porque ele tá cheio de, de trabalho. E no mais, vou mandar um beijo pros meus fãs, que eu não sei se existem, mas eu vou mandar um beijo pros pilotos que claro, como sempre, estão pedindo beijo, então sinto se beijados, não vou falar o nome de todos, senão vai ficar aqui vários, muito tempo, e é isso. Amigo, eu achei uma delícia também a conversa, as pessoas... Se... Olha, não é de hoje que eu ouço esse papo. Ah, eu não tenho nada pra falar, minha entrevista vai durar dois minutos. <risos> Eu falo, gente, você não sabe, você não sabe o que, que eu tenho aqui na minha manguinha aqui. Bom, uhum. eu sabia que ia ser uma entrevista super divertida. Acho que é, foi uma escolha muito acertada. É, você, assim, pelo que eu... Né, falando, repetindo o que eu falei lá no começo do chá. Eu sempre te acho com uma entrega, um nível de entrega muito grande. Então, acho que esse tipo de moderação de jogos grandes como o VD precisa de pessoas assim, como você, que, que entram quando podem entrar e quando entram entregam o que precisam entregar, porque tomam isso como um compromisso e eu sei que é o seu perfil. Então, assim, desejo boa sorte para você no trabalho, que você arrase, que você tenha uma ótima experiência em Ilha de Páscoa, que não seja uma experiência traumatizadora para você. Não vai ser <risos> e que você possa se envolver nas coisas aí que você gosta na moderação e completar esse time da forma mais bacana possível. Uhum. Eu só quero encerrar falando muito obrigado também ao Kevin e até fã, porque o fato deles de terem me chamado para conhecê-los pessoalmente lá, acho que foi uma das coisas que também influenciou bastante para eu ter entrado na moderação. Então, um beijo para os dois. Muito bem, beijos dados. Se vocês estão assistindo até agora... Espero que tenham gostado da entrevista com o Danilo. Deem as boas-vindas para ele aqui nos comentários, que ele merece. E até o próximo chá, até a próxima entrevista, até a <risos> próxima visita aí que a gente vai fazer. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, tchau.